Fala galera, aqui que fala o Bombitos, começando mais um vídeo no canal E hoje eu vou falar das atualizações do FL 20.7 Como vocês sabem, o 20.7 saiu dia 14 ou dia 13 desse mês E eu vou estar aqui falando um pouco das novidades e quais são as principais atualizações e principais mudanças E se vale a pena você atualizar o FL Studio que você está para 20.7 Então vamos lá Vou começar a nossa lista pelo básico. Agora o FL, ele inicia mais rápido. O tempo para ele abrir é menor. Foi otimizado esse tempo. Outra coisa que mudou também foi o sistema de cores, galera. Eles botaram agora algo mais complexo, mais completo. Cores novas, cores diferentes. Antigamente era muito básico. Eu acho que isso era uma coisa que eles queriam mudar há muito tempo. Decidiram mudar só agora. Mas eles botaram um sistema mais completo de cores. E tudo mais galera, e tem cores novas, cores que não tinham antes, para ser algo para você poder organizar melhor os seus projetos e tudo mais. Bom, eu acho que essa é talvez a maior mudança no FL que é esse novo sistema de cores. Nada demais galera. Bom, galera, outra coisa nova foi o VFX Envelope, que é um plugin novo, que é um envelope shaper que ele controla parâmetros de outros plugins. Porém, esse plugin só pode ser usado através do patcher. Você abre ele, ele vai abrir o patcher e ele controla alguns parâmetros de VSTs. Então, não sei como ele está funcionando com VSTs que não são nativos do FL Studio, mas no FL Studio você pode vir, você pode estar tá abrindo algum plugin deles como o Citrus, e tá linkando eles com isso e junto desse plugin veio a atualização do piano roll galera que eu quero mostrar para vocês a atualização do piano roll agora você pode mudar as cores do seu piano roll e usar cores diferentes para notas diferentes sem afetar a sua paterna e antigamente você não podia fazer isso você tinha que fazer a sua paterna inteira com uma cor só agora é diferente, até por causa da que adicionaram esse plugin. Como vocês podem ver, esse plugin, ele controla os parâmetros através de cor, então toda nota que tiver essa cor aqui rosa, ela vai ser controlada através desse envelope shaper, fazendo algum tipo de mudança na nota, como velocity, pitch, panorama, modulação x isso é muito legal e tudo mais, mas eu acho que ele ainda vai evoluir e sair do patcher no futuro. Bom, galera, outra mudança também foi no plugin Destructor, que ele veio através do FL20, ele só chegou aqui, acho que ele veio no 20.5, mas ele é recente e ele ganhou uma atualização no nos choros dele, né? Chorus, choros, tudo mais. Agora tem um modo wide mono estéreo, antigamente era um modo só. E bom, galera, outra grande mudança foi um remake no Z Gamer Visualizer, que é um editor de vídeo dentro do FL, pode-se dizer assim. Agora você pode já renderizar os seus bits com um vídeo e ficou muito mais interativo para você criar, botar um nome, botar vídeos da internet que tem uma pesquisa própria ali. Ficou bem legal, achei que foi a grande mudança, foi o grande ban que eles tentaram dar no 20.7 esse impacto. Eu estou botando para vocês um vídeo de um bit que eu fiz e deixei rodando aí, eu não gravei a tela do meu computador porque é um plugin muito pesado, para renderizar demora bastante. Eu acho que essas foram as principais mudanças, não teve muita coisa, teve mais correção de bugs e tudo mais, eu vou deixar aqui para vocês o link para vocês poderem baixar o bloco de notas com todas as atualizações e mudanças e tudo mais, porém não, acho que não seja necessário, essas são as principais mudanças, eu fiquei bastante decepcionado, esperava coisas novas, melhoras em plugins que eu uso mais, tipo o equalizador que não ganha uma atualização há muito tempo, mas é isso que a ImageLine tem a nos oferecer. Bom, esse é o vídeo de hoje, valeu a todo mundo que assistiu até aqui, até a próxima.